Fala, queridos amigos, bem-vindos à taverna. Eu sou o Colosso e hoje eu quero dar uma dica para vocês que vão jogar com o Fleck, E para mim, disparadamente, ele é o melhor personagem. Eu venci com muito mais facilidade as missões até o nível 10 que eu estou agora. Acabei de entrar na nave do Santuário, a nova base dos Prison Raiders. E realmente eu fiz as mesmas missões com os outros personagens tive muito mais dificuldade do que o Fleck. Mas vamos ao tema desse vídeo, que a dica é a seguinte. Eu quero dar uma dica para vocês que vão começar a jogar com ele. Até o nível 5, eu considero, pessoal, que é muito bom o animal de estimação. Para os primeiros momentos, eu gosto do dois do Skag guarda que vai. Ou, ou então a Formiga-Aranha Centurião também é muito boa. Mas para o poder que acompanha o, os animais, eu considero o melhor para os primeiros níveis esse aqui o ataque hack. No, desde o início do, do, do, do, do momento que você equipa no nível. No um, nível 2, né, que você ganha as habilidades, o ataque hack você pode soltar ele duas vezes. E o tempo de recarga dele é muito rápido, é só 18 segundos, então é muito rápido, dá muito dano. Eu passei com muita facilidade de, alguns, de algumas dificuldades que eu tive com outros personagens, então o ataque hack até o nível 5 eu considero o melhor habilidade para você equipar. Bom, do nível 5 pra frente, pessoal, eu já comecei a utilizar... O Skeg, o Skeg eu achei muito bom, acompanhado da Rajada Gama, a Rajada Gama, acompanhada dessas aqui, dessas habilidades que eu fiz até o nível 10. Eu considerei que realmente assim, é uma build para início muito boa, muito boa. Então aqui você tem ó, três níveis aqui. Na, nessa habilidade de caçador de persistência, você aumenta 45% a duração. Então, só dele ficar radioativo por mais 45% do tempo, nossa, é muita coisa, pessoal. É muita coisa. Aqui eu coloquei um nível no dano dele, no aumento do dano, e considero, pessoal, que esse aumento aqui, essa ferocidade, Vale muito a pena colocar mais pontos Porque ele é, é, os seus compênios ajudam demais Sinceramente, principalmente o, o Skag que ajudou demais o tempo todo Outra que eu coloquei aqui foi a direto nos olhos O que, que ela faz, pessoal? É, o primeiro ataque que ela dá O, o primeiro ataque que o, o Skag dá no, no inimigo Já vai ser de dano crítico Então já dá um baita de um dano é, e vale muito a pena você investir nessa habilidade aqui Outra que eu coloquei foi habilidade passiva que loucura Quando o mascote causa dano, ganha acúmulo de loucura E cada vez que você vai acumulando, mais dano você vai dando Então vai acumulativo E um outro aqui que eu coloquei é Toda vez que o mascote causa dano a gente regenera a vida. Mas eu considero pessoal: o mais importante vocês investirem nessa habilidade passiva da loucura ou nessa habilidade passiva da ferocidade. Mas não se esqueçam, coloquem três níveis aqui para aumentar a duração da ação técnica. É muito importante, dá muito dano, é muito bom. E tem essa outra aqui o aprimoramento na hora que você já chega no, no outro no nível. 10 aqui você já consegue nível 8 se eu não me engano você já consegue equipar ela então vai dando dano por tempo a radioatividade do, do seu companheiro ali do, do animal de estimação que você tem tá então pessoal você pode você tem que usar é, ele equipado com a rajada gama para você poder equipar essa outra aqui é um combo muito forte, eu passei facilmente de todos os chefes que eu encontrei até agora, todos os problemas aqui, na hora de salvar a Lilith ali, quando você está entrando na nave, foi muito tranquilo, não tive dificuldade nenhuma com os outros personagens, eu passei um pouquinho de aperto, nada demais, mas eu considero que o Fleck com essa build aqui ficou muito bom. Então pessoal, obrigado por assistirem até aqui, foi uma dica rápida, um beijão para vocês, até a próxima, tchau, tchau.